Olá pessoal, meu nome é Cristiane. Minha gamer tag é Cristidense meu canal no YouTube é o Cristiane Aguilera e meu Instagram, cabelo Cristiane. Eu moro em Divinópolis, uma cidade no interior de Minas, que fica a mais ou menos uns 120 km de BH. Eu jogo Just Dance de Dance desde 2014 Eu conheci o jogo por um acaso Eu estava lá no Facebook e vi que uma menina postou um vídeo dançando com o celular na mão Aí eu achei sim muito interessante Logo perguntei pra ela o nome do jogo E comecei a pesquisar no Google Queria saber tudo sobre esse jogo Descobri que tinha pro Nintendo Wii Eu já tinha um Wii, então eu comprei o Just Dance 3 que foi meu primeiro e logo em seguida, eu já comprei um Wii U e comprei o Just Dance 2015, que estava lançando. E eu comecei a jogar e não parei mais. É, eu comecei a participar de campeonatos na minha cidade. Comecei a interagir com o pessoal no, nos grupos, no WhatsApp, no Facebook. E foi em 2017 que eu... Fiz meu primeiro cosplay de Just Dance, que foi John Wayne E criei meu canal no Youtube Que eu comecei a postar meus vídeos E foi uma outra coisa que eu amei fazer, cosplay E não parei mais Eu já fiz mais de 20 cosplays de Just Dance Vocês podem conferir as gameplays do meu canal E eu comecei a participar cada vez mais de eventos Principalmente de uns dois anos pra cá Eu comecei a participar mais na em BH, em São Paulo e 2018, 2018 foi um ano muito especial para mim, que eu fui convidada pela equipe da Ubisoft para ser, é, para fazer parte do Just Dance Squad, que é um grupo de pessoas que interagem com a comunidade, que ajudam a espalhar amor pelo jogo, seja postando vídeos nas redes sociais, fazendo cosplay. É, promovendo eventos de várias formas. E mais tarde, em outubro, eu fui convidada para ser star player na BGS. Foi muito legal, foi uma experiência incrível para mim. E eu comecei a participar de eventos até fora do Brasil. Eu já fui na Paris Games Week também, no final de outubro, início de novembro de 2018. É. E é isso, gente. O que eu mais gosto na comunidade é essa interação, é as amizades que a gente faz. É muito bom, sabe? Poder ir nos eventos e encontrar o pessoal que eu já conheço há algum tempo. Já tem um carinho muito especial. E dançar e divertir. Isso é muito bom pra mim. É o que eu mais gosto de fazer. Hoje nas minhas horas de lazer é, foi uma paixão mesmo. O Just Dance veio pra ficar na minha vida. E a coisa que eu mais amo, eu tô sempre com planos de estar tá sempre é, gravando vídeos, fazendo cosplays. Agora eu já tô na expectativa pro Just Dance 2020, né? Pra poder ver os novos coats, pra poder fazer cosplays, tomara que sejam bem legais músicas legais também, isso, eu espero cada vez mais poder contribuir com a comunidade, poder é, trazer conteúdo, inclusive hoje eu aproveitei para gravar gameplay aqui durante minha viagem, gente, porque Just Dance não sai da cabeça, a gente viaja, eu tô em todo lugar, eu tô sempre pensando nisso. Ah, eu esqueci de falar também que foi em 2018 que eu comecei a gravar fanmades Inclusive no meu canal tem uma playlist com todos os fanmades que eu já participei do, de vários canais e tem os meus vídeos de bastidores é, que eu faço e comparando o vídeo fanmades sem edição com, e com edição E é uma outra coisa assim, que eu apaixonei porque é muito legal é, me sentir uma coach, né? Do jogo. Lá eu gravo com fundo verde, faço os figurinos, que é uma outra coisa que eu adoro, cosplay, figurino. E ver depois o resultado final, toda a edição. É um trabalho maravilhoso, sabe? Da, que eles fazem a edição do coach, o background. Fica muito legal mesmo. Então é isso, gente. Beijo! acessem lá meu canal se inscrevam cliquem no sininho para ativar notificações para vocês não perderem meus vídeos que eu tô pensando em vou postar muita coisa legal em breve tá tchau